Impressionante. Eu afrouxei aquela válvula e dei aquele bolo de graça porque eu queria ver do que você era capaz. Você tem o um dom, cara. Sabe disso, né? Um dom para pias uma grande coisa. Eu sou estudante. Gosto de aprender. É, sei aprender. Aprenda tudo. Aprenda até você morrer. Ou... Ligue para esse número. É uma empresa que conserta privadas e pias. Ah, cara... Vê se me escuta. Privadas e pias. Coisas reais. Coisas que as pessoas sempre usam e que precisam sempre de conserto. Isso é uma vida, cara. Vida de verdade. Faça algo que importa. Algo que faz sentido. A única coisa que faz sentido é isso. Aprender ideias. Aí posso pensar. Conseguir bolsa de estudos, moer meu próprio café e entender a HBO. Você não precisa fazer isso. Você é especial. Você pode ser encanador. Pode ser encanador.